E a gente tem a Black Friday, que é um momento que todo mundo conhece, é um momento que realmente a gente tem um aumento grande de vendas, um aumento grande de compra. Mas qual a diferença, falando na prática mesmo, né? entrando a nível de ações de marketing importância da Black Friday e da liquidação fantástica? Porque elas são muito juntas, né? são muito próximas ali, final de novembro é a Black Friday, janeiro. Qual que é a diferença das duas, para ficar claro para a galera, por que participar da liquidação fantástica também? perfeito bom ali acho que é legal falar sobre a Black né então a Black todo mundo já conhece então é uma super ação né que o varejo como um todo né ali já participa né aqui no Brasil e também fora né então é mundial aí então uma grande né ação comercial aí e a gente sabe que né nesse momento todos os canais participam né ali então Black Friday então toda a concorrência está aí né lançando ações aí para conseguir é, trabalhar e obter grandes sucessos. Então, Black Friday é varejo como um todo. Então, né, diversas lojas aí online, né, em marketplaces participam. Então, você tem a concorrência, né? Então, acho que esse é o grande ponto. A chave da liquidação fantástica é que é praticada só pelo Magalu, né? Então, a liquidação é marca Magalu mesmo. Então, como a Nat disse, há 29 anos aí a gente já pratica, né? Então, é um grande sucesso e também é legal falar, Ale, que é uma grande oportunidade. Para o lojista tirar aí, né? Desovar o estoque dele que ficou parado em 2021, né? Então a gente sabe aí que tem Black Friday, tem ações, então o lojista prepara estoque, né? Faz toda a compra ali, o planejamento, mas a gente sabe que às vezes acontece, né? De ficar ali um estoque parado. Então, é uma grande oportunidade dele participar ali, conseguir né, trabalhar o produto. E a gente é exclusivo, né? Então, ele tem a oportunidade aí de praticar um desconto de até 70%, né? Então, como a Nath falou ali no Magalu Promoções, a gente tem diversas ações, né? Então, tem de 10%, 25%, 30%. Então, ele consegue ali trabalhar né, o catálogo dele, os produtos ali, para conseguir dar um bom desconto, para conseguir aproveitar a data também, né, Ali? Janeiro é um período um pouco mais tranquilo, né? Então, acaba que é uma, uma oportunidade para ele trabalhar esse estoque aí, remanescente de 2021.